de inverno, né? É, além daquilo que eu te falei, tá? De você sempre não priorizar a roupa de inverno caso você more num lugar de calor, né? Sempre lavar, tá? Mesmo que você lave depois, lavar a roupa de inverno antes de guardar, tá? Não guarda ela suja não, porque na hora que você for precisar, com certeza vai ser da noite pro dia, né? E aí ela já tá limpinha, guardadinha, tá? Quando você for guardar no seu armário ou embaixo da cama, enfim, de repente é um lugar que você não precisa acessar, Coloca sempre é, algum tipo de anti-mofo né? Por mais que você não more num lugar muito úmido e tudo mais E a roupa de inverno é uma coisa que você não acessa com tanto, tanta frequência Coloca algum tipo de anti tá? Porque isso vai evitar uma surpresa desagradável quando você for precisar de casado, né Uma coisa que você pode fazer também é para evitar o mofo E para economizar espaço é usar vac bag São aqueles sacos a vácuo. Tá? que você hoje em dia encontra em tudo quanto é loja de casa, decoração, é, supermercado tem, lojinha de R$ E aí o saco a vácuo é muito legal pra isso, pra roupa de inverno, mantém longe do morro e mantém e também economiza espaço no teu armário. Tá?